Olá, eu sou o Pedro e eu trabalho no IDESAN, no Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. O IDESAN fica localizado na cidade de Manaus, no Brasil. O IDESAN trabalha para responder basicamente uma pergunta: o que, que nós podemos fazer para ajudar a conservar a Amazônia? O que, que a gente aprendeu nesses últimos anos é que para desenvolver um projeto de conservação da floresta, a gente tem que primeiro entender quem são as pessoas que habitam a Amazônia. Isso porque um projeto que é desenvolvido para um grupo de agricultores, por exemplo, é muito diferente de um projeto desenvolvido para uma comunidade indígena. Isso porque a cultura deles é muito diferente e as necessidades são muito diferentes. Um exemplo de um projeto que o IDESAN desenvolveu é a produção do café Apuí, que é o primeiro café orgânico produzido na Amazônia, junto a um grupo de 40 agricultores, e que consegue conservar a floresta, a gente produz o café no meio da floresta amazônica, ele gera renda e emprego para essas populações e ainda produz um produto saudável de qualidade que a gente pode vender em diferentes regiões. Mas a Amazônia precisa de muito mais ajuda e muito mais projetos. O importante é que os projetos tenham muita clareza para quem eles vão ser desenvolvidos e aí sim conseguir conservar floresta e beneficiar as pessoas.